Dízimo, do latim décimos, que significa a décima parte de algo ou 10%. O dízimo é uma forma de contribuição muito antiga, praticada por muitos povos, bem antes de Abrão, depois chamado Abraão. Foi incluído na lei de Moisés e passou a ser praticado pelos israelitas na antiga aliança. Um assunto polêmico incompreendido por muitos hoje nas congregações chamadas cristãs. Porém de fácil compreensão, não só por estudo bíblico e histórico, mas pelo Espírito Santo do Eterno. A maior questão é, o dízimo pode ou não ser usado como um mandamento pela igreja que foi comprada pelo sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário. Vamos para a fonte da verdade, a Bíblia. Dar o dízimo era uma exigência da lei, onde todo israelita tinha que dar 10% de todo o fruto de seu trabalho para o tabernáculo e depois para o templo. Isto para o sustento dos sacerdotes e levitas, porque eles não tinham herança na terra. Segundo esses textos e muitos outros. Agora examinando o Novo Testamento. Não encontramos nenhum mandamento. Nenhum sequer. Para a observância do dízimo. A nova aliança nos orienta. A dar segundo as nossas posses. Segundo o que propõe o coração. E com alegria. Se o seu coração não se alegra em ofertar, é melhor que não faça, pois Deus não aceita nada por obrigação. Segundo os Coríntios 9:7 7 diz, Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Deve-se dar por amor e não por obrigação de maldição, segundo prega os falsos profetas. O apóstolo Paulo pede à igreja de Coríntios para coletar ofertas para ajudar as congregações, como está escrito em 1 Coríntios 16, o versículo 1 e 2 diz Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda e aguarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Perceba que Paulo não define quantia, mas que seja de acordo com a sua renda. E nem menciona a palavra dízimo, e sim oferta. Quem pode mais dá mais, quem pode menos dar menos, simples assim. Muitas congregações adotam os 10% da Velha Aliança como uma base igualitária ou o um mínimo a ser entregue. Porém, não se pode exigir, obrigar ao fiel. Ele pode dar mais de 10% ou menos de 10%. Isso é um particular entre o crente e Deus sem ter medo de ser amaldiçoado ou prejudicado pelo devorador ou estar roubando a Deus, como pregam os falsos profetas, pois isto fazia parte da antiga aliança. Mas o que diz o nosso Mestre e Messias acerca do dízimo? Em Mateus 23, 23, ele diz... Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas estendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Para muitos, este texto é Prova suficiente que o Messias defende que sua igreja deve dar o dízimo. Porém, a igreja ainda não tinha sido estabelecida naquela época. Segundo o que está escrito em Gálatas 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Para resgatar os que estavam sujeitos pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Perceba nesse texto que Jesus ainda estava debaixo da autoridade da lei, da lei de Moisés. Por isso ele cumpriu toda a lei. Ele ainda não tinha consumado a sua obra. Em Mateus 5, 17 e 18, ele diz... Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anurar, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e terra passem, nenhum i ou o um mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. E toda a lei se cumpriu em Jesus. Ele tinha a obrigação de cumprir toda a lei para consumar o seu sacrifício ficário, que era a sua missão. Entenda, a nova aliança não começou no nascimento de Jesus, e sim na sua morte. Gálatas 3, 22 ao 25 diz Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé havia de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a este tutor. Não estamos mais sob a tutela e a maldição da lei. Em Mateus 9,13, Jesus diz, Portanto, ide aprender o que significa isso. Misericórdia quero e não sacrifícios pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Portanto, te digo com toda segurança, aquele mês que você não conseguiu dar a sua oferta na congregação, não fique com medo de maldição ou pensando que está roubando de Deus, mas sim a se orientar como administrar melhor finanças. Talvez você esteja gastando mais do que ganha. A obra de Deus precisa sim de ajuda financeira para sua manutenção e para ajudar os necessitados, apesar que alguns fazem da obra de Deus uma forma de, de viver luxuosamente, se enriquecendo como que se a igreja fosse um cabide de emprego com salários fixos ou devorando uma porcentagem como cães gulosos uma heresia A verdade é se você tirar uma parte do teu salário todo mês ou parte do que você tem e dar aos necessitados faz melhor do que entregar em uma congregação Paulo vai dizer que sobre o amor não há lei